Vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também, compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa. Marina Elu, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, querida. Aliás, eu, eu até fiquei na dúvida do seu nome, né? Marina Elou. Escreve H-E-L-O-U. Eu vejo que todo mundo fala El, Elou. Marina Elou. Mas a é, minha vida inteira. É nome, de onde é que vem? A minha vida inteira eu falei Elou. Mas na campanha de 2016, que foi minha primeira campanha vereadora aqui na cidade de São Paulo, eu gastava mais tempo explicando meu sobrenome do que as minhas ideias. Eu falei, ah, pode ser Elou mesmo. É um sobrenome Sírio Libanês que quer dizer hello, em árabe, que é doce. E até na, no Líbano, no cardápio, tem hello quando fala de doce, e é um sobrenome que eu tenho muito orgulho. Ah, que maravilha. Você é de cozinha árabe é de pai e mãe? Só de pai. E a mãe? A minha mãe é de origem bem brasileira e um pouco de italiana, como todo ah. bom paulistano, paulistana tem um pouco de italiano no sangue, mas do meu lado do meu pai, árabe e minha avó era baiana. Opa, que mix bom, hein? Maravilha. Maravilha. Bom, a Marina nasceu no dia 25 de agosto de 1987. Ela, portanto, tem 33 anos. Já é deputada estadual é, em São Paulo, né, também pela rede. E não sei se você é uma das candidatas, talvez, mais novas ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Imagino que sim, né? Se você ganhar, certamente será o prefeito mais novo da cidade. Nessas eleições eu sou a candidata mais nova e temos certeza que dá para fazer muita coisa diferente sendo nova. Não, ser nova não é falta de preparo e eu estou bem animada de ser posto, de ser a, a prefeita mais nova da história de São Paulo. Maravilha. Maravilha. Maravilha. Bom, meia... Tendo 33 anos, como você disse, a pessoa pode ter tido já muitas boas histórias na vida, momentos importantes, e é essa a nossa ideia aqui no fundo do baú, Marina, para que você faça com que as pessoas conheçam mais da Marina, né? como é que foi a vida dela, como é que foi a infância dela, é, o que, que marcou essa pessoa que hoje quer ser candidata à Prefeitura de São Paulo. Então, eu pedi para você escolher três objetos para mostrar para a gente, e você pode começar aí com o que você quiser. Tá bom, os primeiros que eu escolhi dizem respeito às viagens. Eu sou apaixonada por viajar, por conhecer pessoas, culturas diferentes, modos de viver diferentes. Desde muito pequena, sempre quero viajar. Gastei todo o meu dinheiro que já juntei na vida sempre viajando, seja muito pelo Brasil, seja pelo mundo. E eu trouxe dois objetos de duas viagens que foram muito especiais para mim. E são o quê? É um elefantinho e um Buda, é isso? Não é nem Buda, Sim. né? Na verdade, é algum Buda que eles é deu. Um Buda. É o Buda mesmo, tá, tá. É. E o um que... elefantinho. A primeira vez, o elefantinho foi uma viagem que eu fiz em 2009, quando eu estava no começo da faculdade para a África, que eu fiquei dois meses e meio, fui para Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, África do Sul, e trabalho voluntário acampei, fiz um pouco de tudo e pude conhecer muito outras realidades e o poder da inovação, né? como que em situações de muita pobreza, de muita vulnerabilidade, você pode ter ideias incríveis para resolver problemas, é, e me inspirei muito, assim, foi uma viagem bastante importante para mim, e elefante virou meu, meu animal favorito desde então. É o meu animal favorito. Também eu sou louca por aí, não conheço ainda, só o Egito. Mas você foi, foram quantos países então? Quatro, quatro ou cinco países, né? É, nessa viagem foram quatro, depois eu voltei mais uma vez para a África, também fui para Moçambique e Namíbia. Nossa, que incrível, né? Trabalho voluntário na África. Eu sei que existem vários santuários de animais e não só, né? Também trabalhos com comunidades, com crianças. Que tipo de trabalho você fez lá, Marina? A gente fez um trabalho num lugar com animais resgatados de situação de vulnerabilidade, então, trabalhava bastante com leões e reposição e breeding, né, que é cuidar dos leões que foram resgatados ou que estavam em situação de caça e de perseguição, mas mais do, que, mais do que o trabalho voluntário, que foi muito especial, foi a minha transformação pessoal, né? A gente, a gente acampou, a gente viajou, a gente trabalhou, então acho que eu ganhei muito mais do que eu ofereci e foi muito transformador mesmo. Que bacana, é uma viagem. E o outro foi para a Índia? Não, não, nunca fui para a Índia, está na minha listinha de sonhos, quero muito ir para a Índia, já fiz vários cursos de meditação, de respiração, tenho um uma, profundo respeito pela Índia por toda a contribuição que deu né, para esse mundo mais é, espiritual, faz parte da minha vida, mas esse daqui foi da Tailândia, e que eu fui na minha lua de mel, fui para a Tailândia, para a Indonésia, que foi uma viagem muito especial também, a gente ficou um mês viajando para todos os lugares desses países, lugares que não são tão turísticos, inclusive. Foi uma experiência bem profunda, ótima para começar a minha trajetória de vida junto com o meu marido. Ah, que bacana! Lua de mel, Eu sou casada há o tempo? Seis anos já. Estou há já... <risos> três anos com meu marido, um desde o primeiro ano da faculdade. Oh, desde o primeiro ano da faculdade, que você se formou em administração de empresas pela FGV, certo? Administração pública. Administração pública? Ah, tá legal, administração pública pela é, FGV. Bacana, bacana. E você já tem um casal de, de filhos, né? Tenho, tenho o Martim, que vai fazer três anos agora, e a Lara de nove meses. Bem pequeno o que é fazer uma campanha. Bom, ainda bem que estamos em pandemia, seria tudo ter um lado positivo, né? Porque isso <risos> evita de você estar por aí rodando loucamente a cidade. Porque ainda assim, deve ser um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande porque além da campanha, eu sigo com o meu mandato e a gente está discutindo um projeto bem polêmico na Assembleia. Eu vou sempre lá. E sou uma mãe bem presente para os meus dois filhos. Então tá uma loucura, uma insanidade, ao mesmo tempo que me dá muita força para seguir fazendo tudo isso, porque são papéis em que eu acredito muito. Eu tô muito presente quando eu sou mãe, muito presente quando eu sou deputada, e agora muito presente como candidata a prefeita. Então tá dando para equilibrar tudo, se divertindo um pouco no processo também. É, eu sei que. <risos> lado é para a infância, né? uma, preocupação, uma preocupação especial com as crianças, né? isso você acha que também nasce também desse papel é, de mãe né você se colocando nesse papel e vendo a importância que é é o desenvolvimento de um, de um ser humano né na verdade nasce primeiro por uma característica que eu sou muito curiosa e sempre gosto de estudar muito. Até trouxe um outro objeto, que é o livro, que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, sempre fui. E na faculdade eu me deparei estudando quais são as políticas públicas mais eficientes com os estudos que mostram que investir na primeira infância é a melhor forma de combater as desigualdades. E me apaixonei pelo tema. Comecei a estudar a primeira infância desde então, ainda na faculdade, lendo tudo que existe sobre o tema, pensando como funciona esse investimento e fui convencida de que a gente pensar uma política pública para o presente e para o futuro passa por investir na primeira infância. Que é quando a gente aprende a desenvolver, né? A gente desenvolve a nossa capacidade cognitiva, capacidade socioemocional. Te fala né, que a gente passa o resto da vida tentando resolver os problemas da infância na terapia, porque a infância é mesmo muito importante para definir quem a gente é. E a gente, investir como Estado, na primeira infância, a gente transforma a realidade da vida daquela pessoa. Mas daí, quando eu virei mãe, isso tudo se concretizou de uma forma muito é, fora do meu alcance anterior, né? Eu poder vez acompanhar o desenvolvimento de crianças tão pequenas, e como é mágico e potente esse desenvolvimento, me trouxe ainda mais certeza que é um caminho certo, que é um investimento importante, que políticas públicas precisam ser, ter as crianças como prioridade absoluta. Verdade. Agora, falando um pouco da sua infância, já que a gente está aqui no fundo do baú e quer saber aquelas histórias lá do fundo do baú. Você nasceu onde? Foi aqui em São Paulo mesmo? Como é que foi a sua infância? Você tem irmãos? É, é, é, você morava em cidade ou fora daqui? Conta um pouco para a gente. Eu nasci, cresci, vivi minha vida inteira em São Paulo. Eu morei bastante tempo na Zona Sul, ali perto do Barbagato de Santo Amaro. Tenho uma irmã, que tem apenas um ano e quatro meses de diferença de idade, a gente cresceu muito juntas. Eu mais, pais... nova. mais nova. Mais, mais nova, eu sou mais velha. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena, quando eu tinha seis anos, então isso sempre foi uma realidade na minha vida, depois meu pai casou de novo, tem um meio irmão que nasceu quando eu já tinha 13 anos, com bastante tempo de diferença, mas então a gente viveu sempre numa casa bastante de mulheres, eu, minha mãe e minha irmã, e as cachorras também eram fêmeas, isso foi um trouxe muita força, assim, de entender esse espaço de crescimento e protagonismo. Eu tive uma infância muito divertida, assim, muito cuidada, com muito amor. Lá onde a gente morava na Zona Sul, a gente conseguia brincar muito na rua. Então, acho que esse foi uma experiência que eu acredito que todas as crianças têm que ter, tem que poder ter essa segurança de brincar na rua, crescer e a pé para escola. E... Estudei numa escola valda, antroposófica, uma ideia totalmente diferente, pautada no indivíduo, que foi um super privilégio de crescimento, que eu acredito muito. Muito em com a natureza. É, na, na sua vida, Mariana, que diferença você acha que isso fez é, na sua vida? Porque, de fato, é um, é um estilo de ensino completamente diferente. né? E, e o que, que você acha que você se tornou por causa desse, desse método diferente? acho que é um sino que nunca tentou me colocar numa caixinha para definir o que eu ia estudar, o que eu ia ser, como eu ia fazer, e sempre me estimulou que eu tivesse acesso a todas as possibilidades que eu poderia ser e que o mundo tem a oferecer. E eu acho que isso fez muita diferença em hoje eu aceitar o desafio de estar na política, um lugar que muitas pessoas não pensam nem como uma possibilidade, como uma referência, mas essa curiosidade de o que dá para fazer e como dá para fazer diferente eu, eu acredito muito na educação Waldorf e sou muito grata por isso. É bacana. Fazer isso ou ser isso? Há outras possibilidades. Te mostra outras possibilidades também, né? Curioso isso, né? Você acha que isso serve para você, hoje, uhum. é, é, justamente se deparada com, com problemas, tentar pensar fora da caixinha também? Quer dizer, não preciso, necessariamente, seguir nesse caminho? Você tem esse exercício já colocado aí na cabeça? Com certeza, acho que esse modelo mental de pensamento é que me permite hoje sair da mesmice, né? Hoje a política está tomada pelas mesmas ideias do século passado, as mesmas pessoas que querem só se manter nos espaços de poder, e essa possibilidade de pensar diferente, de é, não tá, não ter nenhuma amarra, mas tá, aceitar sugestões, construções, ideias novas, também acho que vem daí, e para mim é muito importante hoje, essa característica na política, essa característica que eu estou desenvolvendo e que tenho a oferecer. Ah, esse ah. foi o intercâmbio que teve lá na África, você foi lá, minha mesma. Não, eu fui com a minha irmã e com duas amigas, eu já tenho uns 19, 20 anos, não lembro exatamente, mas foi assim, eu já tinha feito intercâmbio antes, tinha morado na Europa, durante a escola. É... Pode, fui com... Eu fui com 15 anos para a Inglaterra, fiquei só um mês. Fui com 17 anos para a Alemanha, fiquei quatro meses. E já tinha ido pela faculdade para um programa pela Eslovênia, Sempre, sempre gostei muito de viajar, entrava em todos os programas, em todas as possibilidades de ganhar bolsa, em todas as possibilidades de intercâmbio possível, mas esse da África foi muito importante para mim, porque a gente ficou quase três meses lá, dois meses e pouco, fazendo experiências muito diferentes, e me ajudou a quebrar uma visão muito eurocentrada que a gente tem. né? A gente, todas as nossas referências são muito dos Estados Unidos, da Europa, e essa experiência na África foi muito potente para me mostrar um outro mundo que eu estava sem acesso, que hoje, para mim, tem tá muito sentido. Né? Legal. Você falou, então, de mais um objeto, que seria o livro, né? Você é, é, sempre gostou muito de estudar, tal. É, é, que livro que você separou aí para mostrar para gente? Eu separei um que chama Tópicos Tópicos. É, Trópicos, do Tópicos do Janete que eu acho maravilhoso, mas tá no meu quarto que meu filho tá dormindo e eu não quis acordar ele. Então eu peguei um livro que eu gosto muito, que é coragem para liderar e mulheres incríveis, que mostram um pouco de o que eu acredito assim, de como que a gente pode ter um outro ciclo positivo com mulheres nos espaços de poder, falando sobre coragem. Coragem é um tema que sempre guiou minha vida, assim, sempre ter a coragem de dar o passo além, a coragem de quebrar o esperado, a coragem de fazer o que precisa ser feito, é de surpreender, quando eu decidi que eu queria entrar na <risos> de São Paulo, eu acho que com uma de nove meses, né? <risos> Exatamente, de fazer o que não é esperado, mas que na minha visão é o que precisa ser feito. Quando eu quis entrar na política em 2016, eu, eu tinha entrado no programa de trainee de uma grande empresa, estava com uma carreira de sucesso, estava sendo promovido quase todo ano, é, e falei para os meus pais que eu ia ser candidata a vereadora, eles quase caíram para trás. Falaram, você está louca, você vai fazer o quê? Você não está entendendo nada, você está ótima na sua vida, numa carreira de sucesso, por que, que você vai querer entrar na política? Mas ter essa coragem de enfrentar as caixinhas pré-definidas e, e, e perseguir o meu sonho, que eu acredito... É o livro que eu quis trazer aqui. E como é que está sendo, é tá sendo essa política, né? Porque é, é outra visão completamente deturpada que a gente tem, né? Estando de fora, a gente imagina um monte de coisas e lá dentro funciona de outra maneira absolutamente particular. né? Absolutamente particular. A Assembleia do Estado de São Paulo mais ainda. E tem um lado muito frustrante, assim, de perceber que existe um monte de gente que o único objetivo é manter as coisas exatamente como elas são manter o status quo, manter as ferramentas para se manter no poder e não mudar muito e garantir que a gente só siga indo que não tem disponibilidade e a coragem de fazer diferente, por entender que não está dando certo, né? A gente está fazendo a mesma coisa há muito tempo e não está resolvendo. Então, às vezes, tem momentos bastante frustrantes mas quando, tudo o que a gente consegue fazer no poder público, na política, que muda um pouquinho assim o ponteiro, impacta a vida de milhões de pessoas. Então isso é muito é, reconfortante, é um espaço que exatamente é onde eu acho que eu deveria estar. E você tem a melhoria. É. É, eu sei que você preparou um último objeto aí, um batom <risos> Sim, eu, eu lembro desde muito pequena na escola, quando você fez essas perguntas de quando eu era pequena, me ajudou a lembrar que, de lutar para que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens. Eu não conseguia entender porque que a gente não podia ser igual e as pessoas queriam toda hora diferenciar. E eu lembro de muito pequena, os meninos da escola falando: ah, você só quer falar que as mulheres têm as mesmas coisas, só quer defender as mulheres. E eu falava, não, eu quero não ter que defender as mulheres, eu quero que a gente possa ser realmente igual e nós somos iguais, né? Hoje a sociedade nos separa desde muito pequena, nos coloca em caixinhas desde muito pequena. E isso se reflete na política. O Brasil é um dos países que tem menores índices de mulheres na política do mundo. A gente tem menos mulheres do que todos os países da América na política. Só 15% nas últimas eleições de mulheres do Congresso Nacional são de mulheres. No país que a gente é mais de 50% da população eu acredito muito, muito, muito que o lugar de mulher é exatamente onde ela quer estar e que isso é melhor para toda a sociedade. Quando a gente tem mais mulheres na política, por exemplo, a gente tem discussões mais profundas, a gente tem temas que, tão, que hoje não estão colocados sendo discutidos e a gente tem resultados melhores para a sociedade como um todo. Eu fiquei, fiquei feliz de fazer um batom, porque também isso faz parte de quem eu sou hoje e do que eu acredito para o futuro. Maravilha. E para a gente encerrar, o que você quer saber... Se você já sabe, qual vai ser a sua primeira atitude se você for eleita prefeita de São Paulo? Vai ser instalar um trocador de neném lá na prefeitura que não tem. Mas, além disso, <risos> juro. Mas Além disso, eu acho que é realmente como criar um plano, criar um time com 50% de negros, 50% de mulheres e pensar nas soluções daqui para frente. Fazer uma nova política não é criar a roda do zero. Eu não quero colocar programas que estão funcionando bem, acabar com eles por um programa com é o meu nome. Eu não estou na política por mim, pelo meu nome. Eu estou para resolver o problema das pessoas. Então a gente sabe que tem muitas coisas que estão boas, que estão funcionando e que podem ser melhoradas. Essas a gente vai pegar, vai reconhecer e vai melhorar. E tem muita coisa que não está funcionando. Saneamento básico, por exemplo, a gente tem 40% do esgoto de São Paulo que vai direto para o Rio. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas que convivem dentro do esgoto, que não tem coleta de esgoto nas suas casas. Então, isso também será uma prioridade e de programas a gerar renda e emprego para as pessoas que mais precisam, investir na saúde e a retomada da educação. Eu falo muito que, para mim, principal ponto de São Paulo é a grande desigualdade de oportunidades, e esse ano, com as escolas fechadas, a gente aumentou esse abismo, e a gente precisa ter muita responsabilidade nessa volta à educação, focando que as nossas crianças possam aprender. Então, são esses três pontos. Maravilha! Maravilha. Maravilha. Muito obrigada, à Marina Elu aqui do nosso fundo do baú eleições contando um pouco mais da sua vida da sua história para gente da trajetória dessa pessoa que quer ser candidata o que é candidato quer ser prefeita da cidade de São Paulo muito obrigada viu Marina tudo de bom para você boa sorte muito obrigada Lu foi um prazer contar um pouco mais da minha história da minha vida de quem eu estou para vocês mas se você quiser saber mais das nossas ideias e planos para São Paulo entra lá no meu site www.marinelou18.com.br participe e acredita que o nosso voto é muito importante nas eleições e a política pode ser diferente quem escolhe é a gente nessas eleições vote diferente muito bom Maria...